em contato com alguns instrutores, procurei enterar-me de algum fato ligado a Karen e aos OREPs, possibilitando-me, assim, melhor cumprir minha tarefa. Sim, porque desde que Florencio me exemplificara quanto a prece, que deve ser o mais abrangente possível, passei a considerar auxílio aos OREPs como minha parcial responsabilidade. Esse pensamento ressoava em meu íntimo, levando-me a instigantes considerações. Não estava Karen intimamente ligada a eles? Na verdade, não era isso o que se pode chamar de um contexto espiritual, de um conjunto de almas interligadas? Sendo assim, seria cristã a minha atitude de ajudar apenas a uma delas, Karen, no caso? Decidi que daria a Karen minha maior dedicação, mas nada impedia que auxiliasse também aqueles aos quais seu destino estava ligado. Fui recebido pelo próprio Florencio, de forma carinhosa, Informando-me ao ouvir meus propósitos que também se achava ligado aos orepes, convidou-me para um passeio num bosque próximo e assim que lá chegamos, sentamos-nos sob uma frondosa árvore. Os Orepes, disse Florencio, todos estão enredados em difíceis compromissos e só com muita decisão no bem poderão resgatá-los. Há muitas e muitas vidas somadas, têm se agrupado e agido de maneira infeliz, uns apoiando-se nos outros. Entre si, são muito leais. O problema é que suas ações produziram várias tragédias e, consequentemente, muita dor. E muitos inimigos. No passado, formaram um clã ambicioso e egoísta que acumulou grande poder e fortuna transferidos a várias gerações. O incrível é que os desencarnados continuam a influenciar os herdeiros terrenos, os quais submissos obedecem-nos. No refluxo das etapas reencarnatórias, quando os atuais detentores desencarnavam e aqueles outros vinham para o plano físico, a mesma simbiose e comando espiritual dos libertos da carne permanecia e se reforçava. Tudo isso em detrimento do planejamento dos instrutores da vida maior, que tal permitiam em respeito ao livre-arbítrio e ante promessas de reparação. Promessas que não foram cumpridas, e agora, para o próprio bem de todos eles, esgotou-se o limite das concessões. A atual é a última oportunidade de que dispõem para iniciar uma longa caminhada de reconstrução de tudo aquilo que juntos destruíram. O plano espiritual, ao prover as condições atuais de reajustes para eles, não teve a menor dificuldade em situá-los onde atualmente estão... Pois, na origem, a usina Santa Quiropita e as demais empresas dos Oreps nada mais são do que herança contínua. Não podendo conter minha curiosidade, interrompi. Florencio nunca ouvi falar em herança contínua. Trata-se de um elevado acervo de bens materiais que é emprestado pela providência divina a um grupo de pessoas para que exercitem a fraternidade. Isso porque esse mesmo grupo, nem sempre reunido, já terá feito mau emprego de outras posses. Compreendendo os arrastamentos a que o poder precipita seus detentores, novas e redobradas oportunidades lhes são concedidas pelos espíritos bondosos. Como entre eles há um denominador comum de resgates e aprendizados necessários, são agrupados vindo a formar ricas e poderosas famílias terrenas. A fortuna, talvez, represente a maior de todas as provações terrenas. E a que mais reprova. Juntos, antes de aportarem nas terras brasileiras, haviam estagiado na Ásia como conquistadores mongóis. Depois, na Europa, junto aos povos de origem germânica. Finalmente, na Itália, onde a atual geração encerra o ciclo de sua permanência agrupada. Ao dizer essas palavras, pressenti que Florencio tinha algo muito importante preocupando-o. Continuou após, confirmando minha impressão: Estive com eles num certo espaço dessa longa trajetória, fui um deles, chamava-me San Giorgio. Até a metade daquela jornada agi de modo infeliz. Mas, por graça de Jesus Cristo, na outra metade estanquei tal procedimento, isso a partir do momento em que algo transcendental agitou todo o grupo familiar. Ângelo Orep, meu irmão, desencarnou jovem ainda em condições trágicas. Sendo o caçula, abalou todos os corações da família, causando-nos imensa tristeza. Na época, a família detinha o monopólio do transporte marítimo do seu país. Um belo dia, num país distante, o nosso Brasil, um homem entrou no nosso navio que estava atracado e procurou o comandante. Como insistisse em transmitir um recado para o dono do navio, foi conduzido ao capitão, Carlo, o qual, decidido a apurar do que se tratava, o recebeu com desconfiança. Nesse ponto, Florencio encarou-me demoradamente. O homem tinha aparência humilde, prosseguiu, mas respeitosa. Alguma coisa em seu olhar impunha respeito, quase medo, como relataria mais tarde o capitão. O recado, anotado toscamente numa folha de papel, era o seguinte. Papai, mamãe, irmãos e vovó. Não chorem mais por mim, pois estou bem. Estou com o vovô Arturo, desde que parti da companhia física de vocês. Amparem os pobres que estão por todo lado. Eles e nós somos todos filhos de Deus. Assim, sendo nossos irmãos, merecem ser ajudados, principalmente os que estejam mais próximos. Beijos, abraços e saudades do Ângelo. O comandante anotou todo o recado numa folha solta e guardou-a dentro do seu diário de bordo. A princípio, descrente aborrecido, ficou estático com o recado, pois nunca havia visto aquele homem. Foi inquisitivo. — De onde você conhece a família... do Ângelo? — Senhor, não os conheço — respondeu o homem, humilde mas mais firme. — Então, como é que você sabe esses dois nomes? — Eu não sei. Quem disse foi o Ângelo. — E de onde você o conhece? — Carlo quase explodiu. — Mas eu também não o conheço. Ele está no mundo dos Espíritos e visitou-me em casa há mais de dez dias, quando passou o recado. — Visitou? — Sim, eu e um grupo de amigos nos reunimos uma vez por semana para estudar o Evangelho de Jesus e, às vezes, por meu intermédio, alguma alma conversa conosco. — Mas isso é bruxaria? — perrou Carlo, não se contendo. — Não, senhor. Não, senhor. De forma alguma. Eu e meus amigos somos cristãos. Trabalho numa ferrovia que está sendo construída por um médico, e como vivia tendo crises de loucura, durante as quais conversava com as almas, ele me tratou e me curou. Calu pensou. Médico construindo ferrovia? Julgando ter agora entendido tudo, disse apenas. Ah, então você esteve internado? — Não, senhor. Pelo contrário, comecei a frequentar a casa do doutor, onde se reuniam alguns amigos dele, para estudar uma nova religião. — Uma nova religião? Qual? — O espiritismo, senhor. O capitão, considerando estar na presença de um desequilibrado mental e por nunca ter ouvido nada sobre essa nova religião, decidiu que seria prudente encerrar por ali aquele insólito diálogo. Julgando também que de tudo aquilo transpirava alguma tramóia, provavelmente com interesses escusos, resolveu apurar melhor o fato para ter base na denúncia policial que faria. Em então, tom ameaçador, perguntou. — Como procurou meu navio? Quem lhe disse que o dono deste navio tem parentes com esses nomes? Já disse ao senhor que não conheço ninguém, a não ser o Espírito Ângelo, e foi ele que me informou que este navio estaria aqui nestes dias. E como você sabe que foi mesmo o Espírito Ângelo que deu o recado? Sei porque ele disse que se o senhor duvidasse, eu deveria contar uma coisa que só os dois conhecem. Carlo agora teve certeza de que estava na frente de um embusteiro, certamente chantageador. Disfarçando sua revolta, encorajou o homem a prosseguir. Sim? Disse-me que, durante as viagens pelo mar, também gosta de ficar na proa, como o senhor nas noites estreladas. Que o capitão ficava na proa nas travessias marítimas, todos os marujos sabiam. Imaginou que algum deles tinha contado esse pormenor para aquele chantagista. Não havia a menor dúvida de que alguém da tripulação lhe tinha passado todas aquelas informações, visando chantagem e lucros, que seriam repartidos. Tudo estava muito claro agora para Carlo. Era só proceder a uma sindicância junto à tripulação, e logo poderia entregar à polícia o denunciante e aquele vigarista à sua frente. Contendo-se, fez a última pergunta. O que você espera lucrar com tudo isso? — Nada, meu senhor. Só vim trazer um recado, pois tenho medo de não atender as almas. Percebendo que o capitão estava nervoso, pediu, humilde. — Posso concluir o um recado para o senhor? — Ainda não disse tudo? — Não, senhor. O anjo disse que, assim como o senhor, ele também gosta muito das estrelas gêmeas chamadas... Nesse ponto, o homem abriu um papel onde anotar o bilhete, pois não sabia de cor o nome das estrelas, e foi com alguma dificuldade que soletrou. Castor e Pollux As pernas de Carlo bambearam. Ninguém, mas ninguém mesmo sabia daquela sua infinita admiração pelas estrelas paralelas da constelação de gêmeos. Vivia sonhando ao contemplá-las, principalmente quando em Mar Alto, pensando que se tivesse filhos, daria a eles esses nomes tão lindos. Nas incontáveis travessias marítimas que já havia realizado, extasiava se durante horas contemplando a imensidão celestial, onde as estrelas pareciam deslizar pelos caminhos do céu em rotas semelhantes a arcos. As estrelas citadas, em particular, eram suas preferidas para a infalível certidão das rotas. Prático instantaneamente percebeu que estava diante não de um marginal, mas de alguém possuidor de incrível dom. Em seu cérebro, desmoronou tudo o que sabia sobre religião e sobre os mortos. Quando o navio retornou à Europa e a família de Ângelo recebeu o bilhete, todos zombaram da ingenuidade do capitão. O pormenor das estrelas gêmeas, por ser pessoal, foi ocultado pelo capitão. Florencio fez demorada pausa. Após, continuou. Zombaram todos, menos eu. Meus familiares afirmaram convictos que, por certo, algum Marujo havia passado os nomes e os fatos para aquele impostor de santo. Isso porque, conversar com as almas, só os santos podiam. Quanto a essa nova religião, que perguntássemos ao padre o que ele achava dela, e que estivéssemos preparados para as pesadas penitências que seriam impostas. O capitão foi severamente advertido a nunca mais dar ouvido a tais baboseiras, devendo manter mais disciplina sobre sua tripulação. Para servir de exemplo, aliás, toda a tripulação daquele navio foi sumariamente despedida, ainda por cima com a ameaça de ser denunciada às autoridades quanto a ter prestado declarações sigilosas de interesse do país cuja bandeira tremulava no mastro da embarcação. Florencio interrompeu sua exposição e novamente encarou me O capitão, logo prosseguiu, que era um homem de brio vendo sua tripulação ser injustamente despedida, demitiu-se solidariamente. Isso representava que todos aqueles homens e suas famílias iriam enfrentar dificuldades, pois sua profissão só encontrava abrigo pelos orepes. Eu sempre amara Ângelo nos poucos anos de nossa convivência. Sua morte foi praticamente minha morte. Fui ao desespero. Meu abandono de tudo estava preocupando meus parentes. Alguma coisa dentro de mim gritava contra Deus que o havia levado antes da hora e ainda por cima de forma tão cruel. Decidi, então, afastar-me das coisas mundanas, enfastiado que estava de todas elas, poder, riqueza e, sobretudo, hipocrisia. Não aguentava mais tanta gente em volta de nossa fortuna, adulando-nos. E, ainda, já há algum tempo, vinha ponderando sobre o nosso procedimento cruel com os empregados, que eram muitos. Nenhum era respeitado e, por qualquer falha, por menor que fosse, era sumariamente alijado do emprego. Você nem imagina quanto sofreram e o quanto sofreram. Alguns, inclusive, suicidaram-se. Visumbrei lágrimas escorrendo dos olhos tão límpidos de Florêncio Emocionei-me também. — Vivia essa tempestade moral — prosseguiu ele — quando chegou o recado de Anjo vindo do outro mundo, onde ele estava. Então não tinha morrido, continuava vivo. Aí sim, quase enlouqueci de vez, pois aquele mistério era muito grande para minha cabeça. Recrudeceu minha crise física e espiritual. Prostrei-me por alguns dias, indiferente a tudo e à própria vida. Temendo ficar louco, decidi julgar o incidente do bilhete uma baboseira. Logo, tudo aquilo foi esquecido pelos meus parentes. Fazendo coro com eles, acabei por acreditar que tínhamos sido vítimas de uma grande mistificação, de um esbulho, urdição de pessoas irresponsáveis e interesseiras em algo lucrar. Sendo ricos, vivíamos sob a constante mira de fatos similares. Como que se penitenciando dessa atitude, Florencio franziu a testa por alguns instantes, mas logo a serenidade assomou as suas feições e disse, Mas a bondade de Deus é infinita. Certa manhã despertei com a nítida sensação de que o bilhete era autêntico e que minha atitude era infeliz, que meus pensamentos quanto à morte de Ângelo eram errados e, principalmente, urgia esclarecer o bilhete sobrenatural. O fantástico mistério da morte tinha entreaberto uma ponta do seu véu. As portas do meu coração também se abriram. Aquela realidade trazia em seu bojo um sublime auxílio espiritual para todos nós. Percebi, de pronto, que aquele incidente representava um despertamento para as coisas do Espírito, até então sumariamente relegadas pelos magnatas que éramos. Florencio olhou-me de forma expressiva, certificando-se da minha atenção. Tive a impressão de que alguma coisa muito importante relativa a mim pairava em suas palavras. Seria essa a preocupação que notara pouco nele? Após pequena pausa, seguiu adiante em suas reminiscências. Refleti por vários dias sobre aquele chamamento, deduzindo que a morte não encerra a vida. A sugestão para que os pobres perto de nós fossem protegidos indicava que assim procedendo estaríamos agradando a Deus. Preocupei-me quando imaginei que todos os que tinham se suicidado por desespero, ao serem despedidos do emprego, certamente viviam no mundo das almas, continuando desesperados, só que agora com ódio e desejos de vingança, pois, se volta e meia, algum empregado despedido praticava atentado contra nós, o que impediria que os suicidas também o fizessem, já que Todo mundo que morria continuava vivo? Pequeno desconforto visitou-me, pois minha memória começava a tatear algo naquela narrativa. Amadurecendo minhas reflexões, Florencio continuou, procurei meus familiares e busquei despertar-lhes o interesse pelo bilhete de Ângelo, detalhando meus pensamentos a respeito. Com tristeza, fui tido a conta de sentimental, enfraquecido pela saudade exagerada do morto. Acabrunhado e sentindo que Deus colocara uma luz à minha frente, decidi ir ao Brasil e procurar o tal homem que tinha um incrível poder de conversa com o Ângelo. Fui cauteloso. Não revelei a ninguém minhas intenções. Inteirando-me de que um navio partiria nos próximos dias para a América do Sul... Procurei meus pais e pedi permissão para fazer parte de alguma viagem. Considerando que isso talvez fizesse bem à minha saúde, inclusive com o ar marinho curando minha imensa apatia, fui autorizado a viajar. Fui designado administrador-geral da viagem, ficando a meu cargo as decisões comerciais e financeiras relativas aos produtos a serem exportados e importados. Decidi levar cá-lo, que conheci o homem que conversara com Ângelo, pois meu objetivo principal era entrevistá-lo. Procurei o ex-capitão e o convenci a acompanhar-me naquela longa excursão, como assistente remunerado. Fiquei feliz por ele ter aceitado. Florencia interrompeu sua narrativa e, num gesto fraternal, tomou minhas mãos, transmitindo-me a amizade. Senti o quanto aquele espírito irradiava bondade. Então minha memória se aclarou, anticristalina recordação. Aquele capitão era eu. Um turbilhão de lembranças assaltaram-me o cérebro, quase o congestionando. Num impulso irrefreável, abracei Florencio demoradamente. Ele fechou os olhos e pude ler seu pensamento, incentivando-me ao prosseguimento das recordações. E elas vieram com bastante clareza. Naquela viagem que então fiz com San Giorgio Florêncio, estava disposto eu próprio a esclarecer o mistério dos mortos que falavam com os vivos. Depois de alguns dias de viagem, numa noite de esplendoroso luar, eu e San Giorgio vimos o capitão Marcelo no tombadilho, pensativo, olhando para o céu, e nos aproximamos dele. As estrelas tantas percorrendo a imensidão celestial, numa aparente rota em arco, como que emergiam do mar, indo lá para as alturas, e depois mergulhavam uma outra ponta do arco. Conversamos com Marcelo sobre os costumes e as religiões do povo no país que íamos conhecer. San Jorge, sem rodeios, fez-lhe uma pergunta direta. O senhor acredita que os mortos podem voltar e conversar com os vivos? Admirado, Marcelo não respondeu logo. Olhou-nos fixamente, tirando o cachimbo da boca e despejando seu conteúdo no mar. Como resposta, fez outra pergunta. Por que o senhor me pergunta isso? Para dizer a verdade, é porque estou indo em busca dessa resposta. Contei o acontecido sobre o bilhete de Ângelo. O simples fato de estar fazendo aquela viagem era comprovante de que eu e o dono do navio acreditávamos na veracidade daquele estranho acontecimento. Fazendo um longo silêncio, Marcelo respondeu por fim. — Lamento, Carlo, que você tenha perdido seu emprego por isso. — E, dirigindo-se ao senhor San Giorgio, — Penso que também eu deva ser despedido, porque igualmente acredito na comunicação das almas com os vivos, ou melhor, com os encarnados. Aliás, não só acredito, como temos a bordo dois ou três tripulantes que também acreditam nisso e têm essa misteriosa faculdade de emprestar seu corpo para que os mortos falem, por intermédio deles. Adiante agitado, São Giorgio pediu a Marcelo. — Será que nós poderíamos tentar, aqui no navio, conversar com meu irmão? — pois não creio que seja coincidência o que o senhor acaba de nos contar. Penso mesmo que o destino programou esta viagem. Mas, senhor, o que diria a sua família? Nada. Faremos tudo sob o maior sigilo. Participaremos só o senhor, os auxiliares que possuem o dom, Calo e eu. E por que não? Respondeu Marcelo resoluto. Se Deus permitir, será, até, talvez, feliz oportunidade para que nós sejamos testemunhas dessa grande alvorada para toda a humanidade. Como assim? Perguntei. Há uns 30 anos, mais ou menos, uma nova religião surgiu na França. Exatamente essa que o homem lá no Brasil disse a Carlo denominar-se Espiritismo. Por essa religião... Muitas coisas inexplicáveis estão sendo escarecidas. — Que coisas? — perguntou o San Giorgio. Mesas que falam e voam, mortos que voltam e aparecem para amigos por algum tempo. Um conhecido meu, de Paris, deu-me de presente vários números de uma revista mensal sobre essa nova religião. Pensando um pouco como se estivesse buscando alguma coisa na memória... Completou. Tenho alguns exemplares comigo. Vou buscá-los. Em instantes foi até seus aposentos e voltou com duas revistas que demonstravam ser bem antigas. Entregou uma revista para cada um de nós. Na de San Giorgio, lia-se. Revista Espírita. Jornal de Estudos Psicológicos, publicada sob a direção de Allan Kardec, ano 1, maio de 1858, número 5. A outra revista, comigo, tinha o mesmo cabeçalho, só que a data era junho de 1858, número 6. Antes que São Jorge dissesse qualquer coisa, Marcelo falou... Sugiro que vocês leiam e reflitam sobre os ensinamentos que estão contidos nessas revistas. Verão, no artigo, teoria das manifestações físicas, como se processam as conversas dos mortos com os vivos, e, também, como é falsa a aparência de vida e inteligência dos objetos, já que, na verdade, ali está um espírito, utilizando energias emprestadas pelos chamados médiums para dar o seu recado. O movimento dos objetos só ocorre sob o comando de uma inteligência humana, no caso, invisível e já sem corpo físico, mas, nem por isso, menos viva do que nós. Também são narrados vários casos de conversas entre mortos e seus familiares ainda vivos. Assim, desaparece a morte, sendo substituída por uma espécie de continuação de vida, não muito diferente da material. A vida espiritual. Depois que vocês estiverem lido, e se o senhor San Jorge ainda quiser e autorizar, poderemos tentar a realização, aqui mesmo no navio, de uma reunião para invocarmos a presença do seu irmão que morreu. Penso que amanhã, à noite, depois que todos estiverem dormindo, será um bom horário para a nossa tentativa. São georges dominava o idioma francês o suficiente para traduzir os textos das duas revistas, após o que ficamos trocando impressões até a aurora surpreender-nos ainda acordados. Tudo colaborou na noite seguinte para que fosse realizada a insólita reunião espírita em alto mar. Talvez a primeira no planeta Terra. O local escolhido foi o aposento do Sr. Orep e a hora 22. O mar, sereno e deixando o luar flutuar sobre ele, foi o um magnífico cenário que recepcionou uma alma do outro mundo, Ângelo Orep. No local e horário predeterminados, reunimos-nos São Giorgio, Marcelo, três auxiliares seus e eu. Marcelo incumbiu-se de abrir a reunião com uma prece. Eu e São Jorge estávamos bastante desconfiados e constrangidos, mas a prece acalmou-nos. A expectativa era enorme, quase incontida. Senhor Jesus, começou Marcelo a reunião. O Senhor disse que onde duas ou três criaturas se reunissem em seu nome, o Senhor aí estaria entre elas. Mateus capítulo 18, versículo 20 Estamos reunidos, Mestre, em seu sagrado nome, e imploramos suas bênçãos para nossa viagem e para o que estamos agora fazendo. Pedimos ainda que, se Deus permitir, venha até nós o Espírito do Senhor Ângelo Orepi, que desencarnou há quase seis meses. Ficamos todos aguardando-o ansiosos. Decorridos alguns minutos, nos quais os únicos sons eram o do motor do navio e o da quilha rasgando suavemente as ondas, um dos marujos sinalizou estar sentindo algo. Tive a ligeira impressão de que lhe faltava o ar. — Graças a Nossa Senhora Maria — disse o marujo — estou aqui, muito feliz, para conversarmos alguns poucos instantes. Ainda não estou completamente refeito da grande viagem que a morte do corpo físico me impôs, mas meu coração está alegre em poder reunir-me com vocês. Intuitivamente, São Jorge e eu sabíamos quem estava ali, invisível, como se estivesse dentro do marujo que falava. Ângelo, não podendo se conter, São Jorge ergueu-se e exclamou: Ângelo. — Sim, Gigi, sou eu, muito saudoso também de todos vocês. Gigi era o apelido de San Giorgio, tratado assim apenas na intimidade familiar. O marujo que falava dificilmente poderia sabê-lo. — A graça de Deus permitiu essa reunião — prosseguiu o médium. — E temos que aproveitar o tempo que será pouco. — Há aqui muita coisa para ser dita — e, lá em casa, mais para ser feita. Papai e mamãe não se aperceberam ainda quanto à necessidade, já agora inadiável, de mudar o comportamento relativo à fortuna. Ninguém é dono de nada neste mundo, principalmente do dinheiro, que é um empréstimo feito por Deus, colocado nas mãos daqueles que necessitam reconstruir o passado. Quando me refiro ao passado, é como se fizesse um mergulho em outras vidas, onde estávamos juntos e não procedíamos bem. Havia, então, muitas pessoas sob nossa dependência, tal como agora, e nós as desprezávamos. A miúde infligíamos-lhes martírios. Por isso, muitos são os espíritos que até hoje não se esqueceram da infelicidade que lhes causamos e querem vingança. Você está certo, Gigi, quanto à existência de Vingadores Espirituais querendo devolver aos Orepes aquilo que lhes foi negado, especialmente a paz. Continue orando por eles. Se São Jorge tivesse dúvidas quanto à autenticidade daquela mensagem, ali a dissolveria. Com efeito, vinha orando por tantos quantos estivessem desencarnados e magoados com qualquer um dos membros da sua família. Ninguém sabia dessas suas preces. Gigi, continuou Ângelo pelo médium, voltar a nos reunir novamente com a provação da fortuna e bênção divina, incomensurável, que infelizmente está sendo desprezada pela nossa família. Você está indo para uma terra longínqua, e no devido tempo compreenderá que esta é outra bênção. Procure ajudar Flávia, pois seus pensamentos, fixados no jogo, a estão conduzindo à beira de um abismo espiritual. Nova prova incontestável de quem falava, sua família tinha conhecimento e ocultava da perniciosa tendência de Flávia para o jogo. — Preciso ir. Falou prosseguindo a mensagem espiritual. — Que as bênçãos de Deus permaneçam em todos nós, nos demais tripulantes deste bendito navio e junto aos nossos familiares. Com um leve tremor, o médium abriu os olhos e tranquilamente disse. — Graças a Deus. Marcelo julgou oportuno encerrar a sessão. Voltou a orar, agradecendo ao Pai as graças ali recebidas, implorando que fossem repartidas com toda a humanidade. Só quem já passou por experiência igual poderá compreender por que San Giorgio e eu não contínhamos as lágrimas de felicidade que tantas eram, capazes quase de aumentar um pouquinho o nível do mar. Não houvesse o piso do navio separando-nos dele.